Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bravende no YouTube. Lembrando que toda quarta-feira sai um vídeo novo, sempre com um assunto interessante aí para o mundo dos negócios. E hoje nós vamos falar sobre o conceito da liderança disruptiva. O que é ser um líder disruptivo no mercado? Para a gente entender sobre isso, precisamos entender um, o conceito de disrupção, de onde veio isso. E o termo surgiu num artigo do Clayton Christensen, que foi publicado na Harvard Business Review lá em 1995. Então, apesar de se usar muito esse termo nos dias de hoje, ele é um termo já que tem uma certa idade. O artigo dele chamava-se Teoria da Inovação Disruptiva. Qual a diferença então entre disrupção e inovação, que é o que ele propõe nesse artigo e é a base para toda a discussão que se tem hoje né, no, no mundo atual falando de liderança e de processos disruptivos. Quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em mudanças com o propósito de continuar relevante. Então a gente inova para se manter competitivo no mercado. Se a gente for no dicionário olhar a palavra disrupção, Disrupção significa uma quebra, significa mudar algo que já existia, trazer um modelo completamente novo. Então, de uma certa forma, toda disrupção é uma inovação, mas nem toda inovação provoca uma disrupção no mercado. Então, disrupção é a quebra de um modelo anterior, não apenas para se manter relevante, para se tornar competitivo, mas para realmente mudar o modo como tudo era feito. Um bom exemplo disso é a Netflix. Quando a Netflix surgiu, as empresas viviam da locação dos filmes, então o modelo blockbuster era o grande modelo existente. Quando a Netflix surge com a questão do streaming, ela quebra o modelo anterior, então isso é uma disrupção. O próprio Clayton Christensen ele faz uma, uma reflexão a respeito do Uber, se o Uber seria uma inovação ou uma disrupção. E se a gente for olhar a história do Uber, o Uber surgiu lá em São Francisco, nos Estados Unidos, numa cidade que é muito bem atendida pelo mercado de táxis, pelo segmento de táxis. E o Uber não quebrou o modelo de táxis. Ele inovou em cima do modelo de transporte de passageiros, mas ele convive com o táxi até hoje. Inclusive, hoje, o próprio táxi funciona dentro do Uber. Então, existe uma integração entre as plataformas. Então, o Uber seria uma inovação, não necessariamente uma disrupção, assim como a Netflix criou. Quando a gente fala de liderança disruptiva, a gente está falando de desenvolver relacionamentos que, ao contrário do que se fazia antes, que eram muito verticalizados, passam a se tornar mais horizontais, de igualdade entre líderes e liderados na discussão dos conceitos do dia a dia. A ideia é que os times se relacionem de uma forma mais complementar do que o modelo convencional fazia. Liderança, pessoal, foca no desenvolvimento de pessoas, foca nas mudanças no mundo, foca em alterar uh, as coisas para o próximo cenário. Então, liderança disruptiva tem a ver com preparar as pessoas para atuarem nesse cenário de muita mudança, de muita transformação. Quando a gente fala de disrupção, fala-se muito de tecnologia. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, para a gente não cair na armadilha da liderança através de tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, pessoal, a gente pode pensar em várias tecnologias que criaram disrupção. Por exemplo, a gente pode pensar lá no TEAR, lá na Idade Média, que substituiu a costura à mão. A gente pode pensar em tudo aquilo que envolveu a revolução tecnológica e industrial, com linha de produção, máquina a vapor. Tudo isso foram disrupções tecnológicas ao longo do caminho. Algumas delas poderiam ser consideradas apenas como inovações? Talvez sim, mas essas que eu falei foram disrupções. E uma consequência natural dessa disrupção em todas essas uh, questões tecnológicas foi a substituição do ser humano. E é por isso que eu tenho esse cuidado de falar de liderança disruptiva. Se a gente pensar simplesmente na questão de ser um líder que aplica muita tecnologia no seu dia a dia, a gente tem que ter o cuidado para não fugir da essência porque nós somos líderes de pessoas. Se a gente começar a substituir os seres humanos para tudo, será que a gente precisa liderar alguma coisa? Ou só precisa agora de uma inteligência artificial que coordene alguns processos né, e algumas transações que foram automatizadas? Então, a gente tem que ter muito cuidado, para que a tecnologia substitui o homem, mas o homem não deixa de existir. O que fazer com essas pessoas que foram substituídas? O que fazer com as novas posições de trabalho que precisam surgir para a gente poder abraçar toda essa diversidade humana que a gente tem? Então, liderança disruptiva, pessoal, também passa por a gente desenvolver pessoas para serem aproveitadas de um outro modo. Levar essas pessoas a superarem desafios que antes elas não tinham. Levar essas pessoas para patamares diferentes. A gente gosta muito de usar uma expressão aqui na Bravend que quanto mais high tech alguma coisa é, quanto mais tecnologia alguma coisa tem, mais high touch os processos precisam ser, ou seja, mais envolvimento com as pessoas nós precisamos criar. Eu preciso tocar o ser humano que trabalha ali no meu time. Então quando a gente fala de liderança disruptiva, ser um líder disruptivo, no fundo, no fundo, é uma mudança de um antigo pensamento de liderança, que era muito voltado para comando e controle, para um momento de liderança que é muito mais voltado à criação de relacionamentos humanos. Claro que a tecnologia faz parte, claro que a gente pode fazer disrupção em processos, a gente pode fazer uma série de coisas diferentes, mas lembrando que a essência de tudo é a gente desenvolver pessoas para que possam ir para patamares diferentes. Se a gente não fizer isso, quem serão as pessoas que vão criar as próximas disrupções? É o ser humano, com a sua evolução, que permite essa quebra de paradigma, essa quebra do processo, essa mudança de direção. Se nós não prepararmos as equipes para isso, a gente não vai conseguir dar os próximos saltos dentro da inovação, seja tecnológica, seja de processo, seja do que for. E aí nós temos que lembrar como líderes que a nossa experiência do passado não vai garantir os nossos resultados do futuro. Aquela liderança de comando e controle, de muita verticalização, de muita hierarquia, já não funciona mais. Nesse mundo com cada vez mais alternativa, cada vez mais tecnologia, inclusive, à disposição das pessoas, as pessoas têm mais opções, elas têm mais informação, elas têm mais conhecimento, elas têm capacidade de fazer uma série de outras coisas. Então, se dentro de toda essa inovação e disruptura nós continuarmos num modelo de liderança muito vertical, muito estruturado, muito comando e controle, a gente não vai conseguir dar o um salto, a gente não vai conseguir evoluir para lugar nenhum. Então, disrupção na liderança passa por isso, por romper com esse modelo mais antigo e abraçar esse modelo de mais horizontalidade, de mais colaboração, de mais desenvolvimento do ser humano, que em tese deveria ser o básico de uma liderança, mas que ao longo do tempo a gente foi perdendo, porque focou muito no processo, muito no comando. Então o líder disruptivo é aquele que olha com empatia, é aquele que olha com a melhor posição que um ser humano pode ter, para tirar o melhor de cada um, não esquecendo das questões tecnológicas. E aí existem algumas características que esse líder disruptivo ele precisa ter no mercado. Uma delas é a questão do exemplo. Cada vez mais a liderança é feita por exemplo. Não adianta você dizer para as pessoas o que deve ser feito. Seus comportamentos devem refletir isso. Isso não significa, pessoal, que você tem que descer lá na operação e executar o trabalho do seu liderado. Isso é ser um super executor e é uma armadilha que muitos líderes caem. Puxa, eu preciso dar exemplo para o time, então eu vou lá e faço o que o time deveria fazer. Não é isso. Esse exemplo ele passa por atitudes, ele passa por comportamentos, ele não passa necessariamente pela execução das tarefas. Se eu sou um líder de um time de vendas, eu não preciso ir lá vender para eles. Se eu sou um líder de uma equipe de linha de produção, eu não preciso lá operar os aparelhos, na linha, as máquinas na linha de produção. Eu preciso ter atitudes do meu dia a dia, comportamentos no meu dia a dia que servem de exemplo daquilo que nós queremos que as pessoas façam. Isso passa pelos valores da empresa, passa pelos valores da sociedade, passa por uma série de normas e condutas que a gente precisa ter para realmente produzir de forma engajada, de forma produtiva. Então, cuidado, exemplo não é executar o trabalho do outro, é servir de um espelho para as pessoas olharem e perceberem, puxa, é naquele caminho que a gente deveria ir. Então, dar exemplo é isso, pessoal, é muito mais de conduta e comportamento do que execução de tarefa. Uma outra característica do líder disruptivo é ser otimista, porque a gente vive num mundo de constante mudança, as pessoas ficam com receio do que pode acontecer, então essa visão mais otimista do mundo, essa visão de que as coisas acontecem para um bem maior, para que a gente possa chegar em patamares diferentes, é fundamental para você ser líder nesse momento de disrupção. Se você for aquela pessoa que só enxerga o problema e não enxerga a solução, que sempre olha para o copo meio vazio, como é que você vai levar o seu time para um patamar diferente? Uma outra característica do líder disruptivo é a questão de ser seguro. Nós precisamos demonstrar segurança para os nossos liderados. Isso tem muito a ver com o um ponto anterior né, de ser otimista. As pessoas têm muito receio do que pode acontecer com elas, com a vida delas, com o cenário delas, um cenário de muita mudança. Ser seguro significa entender que a gente vai disseminar para o time aquilo que é essencial que deva ser feito. A insegurança leva a desengajamento. Os liderados precisam olhar para o líder e perce perceber que ali é um porto seguro, que é alguém que sabe o que faz, alguém que pode dar o caminho, que pode dar a orientação, que pode conduzir. Se nós não conseguirmos transmitir essa segurança, nós não vamos ter seguidores. E claro que o líder não é um super-homem, não é uma mulher maravilha para ser perfeito, e não ter nenhum tipo de falha, nenhum tipo de dificuldade. Somos todos seres humanos. E essa segurança passa exatamente por esse olhar para dentro. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente enxerga as nossas capacidades, quanto mais enxerga os nossos gaps, mais a gente pode desenvolver mais segurança a gente passa para as demais pessoas que estão ao nosso redor. Uma outra característica é ter autoridade. E autoridade, pessoal, é diferente de autoritarismo. Autoritarismo é na, entrar naquele sistema de manda quem pode, obedece quem tem juízo e que não leva a lugar nenhum. Autoridade é ter domínio. Autoridade é saber o que está fazendo. A autoridade é saber os limites que a coisa precisa para funcionar. A autoridade é entender cenários e transformar esses cenários de acordo com o que é necessário. A liderança disruptiva ela foca na responsabilidade então do líder de orientar e direcionar o time. E para isso precisa ter autoridade naquilo que está sendo feito. Precisamos, precisamos definir o que vai ser feito, precisamos buscar mais e mais resultados, precisamos extrair a melhor performance do nosso time sem autoridade, a gente não vai conseguir fazer isso. Pode acontecer da gente não agradar todo mundo nesse processo? Claro que pode, mas nenhum dos maiores líderes da história né, conseguiu agradar todo mundo ao mesmo tempo. Então, parte da liderança é a gente entender que às vezes nós enxergamos coisas que o time ainda não enxerga e eles vão ter que passar por algumas situações que talvez não sejam tão agradáveis para poder participar da disrupção e chegar num patamar diferente. E por último, qualidade fundamental que o líder disruptivo precisa ter sinceridade e empatia para poder dar e receber feedback e manter esse time evoluindo. Se essa liderança ela é menos vertical, ela é mais horizontal, ela é mais colaborativa, é fundamental que o líder consiga enxergar esse ser humano de um jeito mais empático, compreender o que ele sente, compreender o que ele pensa e precisa ser sincero para poder se expor, permitir que o liderado dê feedback para ele também, para construir uma relação melhor, e precisa se expor no sentido de falar aquilo que precisa ser falado, sabendo dar feedbacks apoiadores quando necessário e também feedbacks que vão transformar alguma coisa, vão corrigir alguma coisa do comportamento, da atitude ou da ação de um liderado quando necessário. Se eu crio uma boa relação de cordialidade e empatia com o meu liderado e sou bastante sincero com ele, me expondo, permitindo que ele se exponha de forma segura, eu consigo desenvolvê-lo com uma performance maior. Então, pessoal, liderança disruptiva, no fundo, no fundo, é esse olhar um pouco mais humano, esse olhar um pouco menos vertical, entender que tecnologia está aí para mudar realmente os processos, mas na essência somos todos seres humanos lidando uns com os outros em busca do crescimento, em busca da conexão, em busca de melhores resultados para cada um de nós, para a nossa vida, para as nossas famílias, para a sociedade como um todo. Cada vez que a gente ajuda um ser humano a evoluir um pouquinho, cada vez que a gente evolui um pouquinho, o mundo todo fica mais interessante. Então não esqueçam, liderança disruptiva é sim entender que a tecnologia pode resolver muita coisa. high tech Mas não perder esse foco do high touch, da conexão com as pessoas, para a gente poder criar junto com elas os novos patamares, as novas disrupções. Espero que tenha sido legal para você esse bate-papo. Não se esqueçam, toda quarta-feira aqui no canal da BraVend no YouTube, mais um vídeo aí falando desse mundo corporativo, desse mundo dos negócios em que estamos todos inseridos. Até mais, pessoal!